Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal GC Simário para mais um vídeo, galera. Estou aqui novamente no meu carrinho, meu Lexeba, o Sherry Face, porque ó, mostrar aqui para vocês. Já cheguei na oficina, tá aqui ó, a oficina. Estou aguardando a oficina abrir. É, pra fazer a manutenção do carro, né? Comprei umas peças Todas pela internet E chegou aqui, galera, ó Ó o que eu vou trocar É manutenção, tem que dar, viu? Eu vou trocar aqui, ó As bieletas, tá vendo? A bieleta dele É... Bucha Da barra estabilizadora Outra bieleta Porque é o par, né? Dois lados Tem mais coisa, galera, ó já vou retirar aqui da caixa o coxinho do motor, galera. Ó, do lado direito que segura o motor. E o coxinho frontal galera. Que também segura o motor. E o mais importante, galera, ó, que não pode deixar. É isso aqui, ó. ó. Correia dentada. E o rolamento da correia e o esticador da correia. Né? Já tá na hora. É, que já falei no outro vídeo. Terceiro dono do carro. É bom trocar logo, né? É, no, na plaquinha que tem aqui no vídeo. Diz que é com 81 mil. Tinha que trocar. Ele já chegou os 80 mil. É para gente ter trocado antes, né? Então chegou a oportunidade. E vou substituir. Não vou abrir a caixinha aqui, ó. E tá aqui todas as peças. Que Vai ser trocada no meu ferri hoje. Beleza. Aí eu tô aguardando a oficina abrir, fazer toda a manutenção. E... Felicidade com o carro, beleza? Já deixa aquele seu like, galera Aí para ajudar A divulgar os vídeos do canal deixa seus comentários E se você conhece alguém né, Que tenha um carrinho deste Compartilha o link com ele Aí galera, o carro tá aqui no elevador Já foi trocada as correiras A correia dentada. entrada E agora aqui ó, A parte da suspensão Tem que arrancar o Toda a frente do carro para trocar as buchas, ó. Trabalhinho até Doído Mas tá dando certo aqui. Tá vendo? Esse aqui a, a bucha frontal ó, teve que arrancar toda a suspensão aqui, ó. Quando o serviço ficar concluído, mostra aqui para vocês. Agora vai parar aquele barulho, hein? Três horas depois. Aí galera, cheguei em casa depois né, do dia inteirinho lá na oficina. Troquei toda a parte da suspensão do carro. Cheguei na, na oficina por volta aí de 7h30 da manhã. Agora já são aqui umas quatro e meia, cinco da tarde. Fiquei o dia inteirinho lá. Bem que teve horário de almoço, né? Algumas peças que demorou aí, as buchas mesmo que tem que sacar né, de dentro lá do suporte. Então isso comeu bastante tempo. Mas concluí, consegui concluir o, o vídeo, galera E eu vou mostrar aqui pra vocês também Que eu não mostrei a peça Mas eu também troquei aqui o amortecedor dele Aí, galera, ó Pode ver aqui, ó Novinho Troquei o amortecedor também é, Não tinha mostrado antes, né, da peça Mas chegou lá na hora, resolvi Porque tava todo estourado Vou mostrar pra vocês aqui, ó Eu trouxe a peça, ó Veja a situação que tá o amortecedor desse carro aqui, galera, ó todo, ó. Bem podre mesmo, ó, todo rachado aqui, ó. Muito barulho. Ó. Oh. O de cá então, ó. Olha esse aqui, galera, ó. Como que tava a situação aqui, ó? Todo trincado. Então tá passando da hora de de trocar. Olha. Aí, por causa desse motivo, como desmanchou ele, eu vi né, a situação, aí troquei logo. Agora o carro tá filé, é parte de suspensão. Então, galera, o vídeo de hoje aí mostrando o meu carrinho, o, Cher, o Lecheba, né? Foi esse, a toda a parte de suspensão, o carro tá ficando top, tô fazendo a revisão dele aí. Já aconteceu alguns probleminha. mostrei pra vocês aí, já resolvi. E, se gostou do vídeo, deixa aquele like, galera. É, se não for inscrito, se inscreva no canal. É, Deixe comentários, compartilhe o vídeo aí, beleza? E se aparecer mais algumas coisinhas nele, eu vou mostrando aqui pra vocês, né? Fazendo aqui o vídeo, aqui eu, o carrinho, a família. É, dois meses, se não me engano, já estou com ele. Né? O carrinho foi muito bem vendido. Muita gente fala mal, muita gente fala bem. E eu tô me acostumando com ele, né? E tá aí, 11 anos, 2011, nós estamos em 2022. E bora que bora. Uma coisa que eu sempre falei quando eu faço vídeo do carro é. Aconteceu alguma coisa, não deixa passar. Acerta logo, coloca, troca todo, não faz gambiarra, que vai ter carro para o resto da vida. Beleza? Então vou ficando por aqui e espero vocês até o próximo vídeo. Fui!